A Igreja Assembleia de Deus é uma das denominações mais populares e antigas do Brasil. Desde sua fundação em 1911, a Igreja tem crescido e se espalhado por todo o país, com mais de 22 milhões de membros atualmente. Neste artigo, falaremos sobre a história da Igreja Assembleia de Deus, seus ensinamentos e práticas, bem como a importância da Igreja na sociedade brasileira. História da Igreja Assembleia de Deus a Igreja Assembleia de Deus foi fundada em Belém do Pará, em 1911, pelo missionário sueco Daniel Berg e pelo missionário norueguês Gunnar Wingren. Eles foram enviados pela Missão Fé Apostólica, dos Estados Unidos, para pregar o Evangelho no Brasil. Em 1910, Berg e Wingren tiveram uma experiência que eles consideraram um batismo com o Espírito Santo, e começaram a pregar sobre essa experiência. A mensagem deles foi bem recebida em Belém do Pará, e muitas pessoas se converteram ao cristianismo. No entanto, eles também enfrentaram resistência de outras denominações cristãs, que não aceitavam a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Em 1918, Burg e Wingren foram expulsos da igreja batista, da qual faziam parte, por causa de suas crenças. Apesar da oposição, a Igreja Assembleia de Deus cresceu rapidamente no Brasil. A primeira congregação fora de Belém foi estabelecida em Natal, em 1915. Em 1922, a igreja se expandiu para o Rio de Janeiro e São Paulo, e em 1930, já tinha congregações em todo o país. Ensinamentos e Práticas da Igreja Assembleia de Deus a Igreja Assembleia de Deus se baseia na Bíblia como a Palavra de Deus, e acredita na salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. A Igreja ensina que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência necessária para a vida cristã, e que isso se manifesta através de línguas estranhas. A Igreja também enfatiza a importância do testemunho pessoal, da evangelização e do discipulado. Os membros da igreja são incentivados a ler a Bíblia diariamente, a orar e a jejuar. A igreja também ensina sobre a santidade, e acredita que os cristãos devem se separar do pecado e do mundo. A Igreja Assembleia de Deus tem uma estrutura organizacional complexa, com várias esferas de liderança, desde o pastor da congregação até a liderança nacional. A Igreja também tem uma grande ênfase na música, e é conhecida por seus coros e conjuntos musicais. Importância da Igreja Assembleia de Deus na Sociedade Brasileira A Igreja Assembleia de Deus tem uma influência significativa na Sociedade Brasileira. A Igreja tem uma grande rede de instituições sociais, como escolas, hospitais e asilos. A Igreja também é conhecida por seu envolvimento na política, com muitos políticos brasileiros sendo membros da Igreja ou contando com seu apoio. Isso se deve, em parte, ao fato de que a Igreja Assembleia de Deus tem uma grande base de membros em áreas rurais e de baixa renda, onde muitas vezes há falta de recursos e infraestrutura. A Igreja Assembleia de Deus é uma das denominações mais populares e antigas do Brasil.